Tadinho pra mim, veio. Eu pego ele muito fácil. Você o tá. Pera, tem Peguei. Opa! Opa! Vamos lá, vamos lá, vamo lá, não tem flash, não tem flash, lembra disso. Pega, pega, pega. Se deu slow, a gente pega. Dá-lhe, focola! Nice, moleque, faz o arauto aí. O top. Ah não, Tem, nem, nem dá tempo, nem dá tempo, só sai, nem só dá sai. Nem é, dá sai, tempo, 15 sec, 15 sec. Já tá pra nascer o Baron. Também não se tivesse sido essa play aqui 30 segundinhos depois, dava pra nascer o Baron, velho. Aham. Dava pra ter metido o louco. Tá safe. Show que uma questão de armadura. Só o Kha'Zix buildou armadura por enquanto, velho. Tipo, isso aqui é, é o jeito que você sempre vai buildar de assassino, gente. Primeiro item, sempre vai ser um de letalidade. O segundo, você pode fazer ou dois de letalidade ou ir para uma Last Whisper de 1.450.